Otimizar ou não otimizar, depois dessa atualização do Facebook Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo E dessa vez a gente vai bater um papinho rápido ali Sobre algumas explicações do que que houve nessa atualização De como que a gente vai proceder ao longo do caminho a partir de agora, tá galera? Infelizmente que nem é a única atualização que eu peguei muito drástica aí nesse caminho que eu tô trilhando no marketing digital, foi essa que aconteceu recentemente, onde alguns ajustes ali do Facebook sobre o iOS acabou nos dando um incentivo ainda maior de ter uma estrutura própria ali, tá galera? Então ao longo do vídeo eu vou passar um pouquinho do que, que a gente tem que fazer, do que, que a grande maioria ainda está com dúvida, muita gente depois do vídeo que eu soltei de como verificar o domínio, muita gente ainda está com dúvida, não sabe como proceder, como fazer os procedimentos tudo passo a passo, então nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor aí para vocês como que vai, vai acontecer daqui para frente no, nos anúncios do Facebook e tal, geral, como que realmente vai fazer ali nos gerenciadores de anúncios para a gente estar tá anunciando de, da maneira correta, onde a gente vai ter o um melhor proveito tá galera, então eu vou explicar um pouquinho melhor ali, muita gente está com dúvida ainda, ainda referente ao domínio Muita gente não tá conseguindo fazer o traqueamento correto, muita gente ainda tá com dúvida referente às marcação, tá galera? Então a gente vai trocar uma ideia aqui rapidinho referente a isso daí. A primeira, a primeira coisa de tudo, galera, é assim, o domínio, ele pode demorar em torno de 20, 30 minutos ali. Que nem no vídeo, acho que o vídeo passado, onde eu soltei ali no... onde você vai configurar o tools ali. Seu domínio, a sua, a sua hospedagem, tudo certinho. É, não, na gravação demorou e ao, le, ao longo do tempo que eu estava fazendo a gravação Acabou é, não dando tempo aí Em torno de 10, 15 minutos ali na gravação Onde eu estava fazendo o vídeo explicando para vocês Acabou não ativando E depois que eu estava editando o vídeo ali e tudo mais Acabou ativando Então assim galera, depois que você fez o seu domínio, hospedou Pegou o arquivo lá do Facebook na sua estrutura Validou ela no Facebook, colocou ela no Facebook lá para validar espera ali em torno de uma hora, duas horas, até três horas, se não der certo nessas três horas, remova o arquivo, baixa de novo, sobe para ver se realmente vai validar. Então assim, na validação de, de domínio, pode levar ali em torno de três horas, quatro horas, é, teve afiliados aí que chegaram para mim que demorou até seis horas, então assim galera, o Facebook nessa mudança ele está instável, ainda ele não está é, 100% validado ali, com fortalização acredito que bruscamente radical ali para todos os afiliados mas não o intuito de piorar mas sim de melhorar o mercado que nem é para mim foi uma melhoria onde realmente precisa a gente precisa subir um degrau sempre a gente não pode estagnar numa, numa coisa a gente tem que sempre ir subindo degrau por degrau então eu acredito que veio para melhorar isso daí e um ponto crucial é o que você vai aprender a mexer com o site de qualquer maneira a partir de agora você tem que é, aprender a mexer no site Colocar o pixel no site Trocar o, os links ali de afiliado do checkout do seu produto Ou do produto que você está afiliando ali Então acredito que isso daí veio para melhorar, galera Então eu acho muito bacana isso daí Eu não, ve não vejo isso como um problema E sim como uma melhora no mercado É como se fosse o, o Uber e o táxi, né? O táxi já estava ali é, caminhando, o Uber veio para fazer o que? Aumentar a concorrência e elevar o nível dos dois produtos então é isso que eu acho que aconteceu com o Facebook, tá galera? A segunda coisa é o traqueamento, o traqueamento é muito fácil galera, ele demora em torno de 20 minutos no máximo no máximo 20 minutos que foi o que mais demorou pra mim, tá galera? Então eu peguei ali traqueamento do Facebook onde ele não, na sua campanha né, é, não gera o purchase e nem o initiate é esses dois, esses dois eventos, o único lugar que ele vai ser gerado vai ser na plataforma de pagamento. Onde que é isso? No checkout em geral, sabe aquele checkout onde a pessoa está no, tá no finalzinho da compra, onde ela coloca o endereço, o nome, o CEP, o telefone, a idade. Então, ali é o checkout. E o único, o único local que tem esse evento é, é na plataforma de pagamento. Qualquer plataforma de pagamento, Bripe, Monetize, Hotmart, Eduz... Wi-Fi, é, entre outras, tá galera? Tem várias, várias plataformas de pagamento Então, esse, esses dois eventos só vai ter lá Então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que meio que pular esses eventos na nossa página de venda Para ativar no Pixel, tá galera? Ainda, que nem na Bripe lá, ainda não, não foi notificado para gente e tal Como que a gente vai proceder para afiliados, tá galera? Que não tem estrutura própria para ver se a gente vai conseguir ainda validar esse domínio Como o site deles provavelmente já é validado é, no Facebook, então a gente não tem como validar, e outra, a gente tem um, cada produto tem um site, não tem como a gente validar, não tem como a gente validar é, o site do pagamento é, é, a gente tem que validar a nossa estrutura, então até o momento, pelo menos por parte da Bripe ali, a gente não tem uma resposta sobre isso, tá galera? Então a gente tem que fazer isso, o que? A gente tem que meio que burlar esses, é, esse evento, o que, que a gente faz? A gente coloca ele na, na página de venda que quando alguma pessoa entrar nessa página de venda vai ativar esses vai ativar esses dois eventos o terceiro seria o page view né page view initiate checkout e purchase então a gente tem que simular eu expliquei para vocês aí como que vocês vão ter que simular vocês pegam aquele código do pixel é, vai ter o traqueamento do page view vocês duplica ele duas vezes e coloca initiate checkout e purchase ou purchase initiate checkout alguns afiliados é, vieram me dizer que é, não funcionou com o INTEA Checkout por Shade, eles tiveram que trocar, eles tiveram que colocar por Shade, initiate Checkout. Assim validou ali o, o Pixel e depois de algum tempo o que aconteceu? Ele foi lá no gerenciador de eventos e foi pegou o Pixel lá que ele tinha feito aquela marcação, aquele traqueamento, é, vamos ver que suposto, né? Colocou ele lá na página de vendas, fez isso daí Esperou um pouco, galera, espera um pouco Não adianta, tem que esperar Porque o Facebook está instável ainda Ele não está 100% estabilizado Ele vai demorar, muita gente está fazendo a mesma coisa Então assim, ele vai demorar mesmo Então você vai lá, gera o código Pega tudo certinho Eu deixei no vídeo anterior Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês verem Caso vocês não viram é, No vídeo anterior Eu coloquei passo a passo ali é, esperei um pouquinho e ele já validou para mim tá galera e o, ter e o terceiro ponto que a maioria está com dúvida e essa é uma das maiores dúvidas tá galera é o seguinte não tá marcando de acordo com o Facebook as campanhas galera se vocês prestarem atenção lá na descrição quando vocês forem fazer é, o domínio verificar o domínio fazer o traqueamento tem uma parte bem, bem específica lá que o Facebook está falando o quê? Que qualquer evento pode levar agora até 48 horas para ser marcado. E outro porém, se a pessoa está utilizando o iOS e ela falou para não marcar mais os dados dela, né? fazer o traqueamento dos dados dela fora da plataforma, do, do Facebook a gente não vai ter mais essa marcação então o Facebook para iOS quem que não marcar os traqueamentos correto o Facebook ele vai estar tá meio que burro porque o Pixel nada mais é que a inteligência cada vez que ativa um evento no no seu Pixel ele aprende mais e cada vez mais e mais e mais é como se fosse uma criança tá aprendendo a andar cada vez que ela dá um tombo ela aprende ali mais ainda, se ela coloca a mão em algum lugar quente, ela vai queimar. Então, ela aprende que aquilo ali é quente. O Pixel é basicamente a mesma coisa. Ele vai aprendendo com os eventos que tem dentro do seu site. Pode ter N eventos, tá? Se eu não me engano, que nem só, a gente só pode marcar oito eventos. Mas ali, que nem tem, ó a gente tem o um Page View. No, no caso do encapsulado ali, não tem. Mas tem o um ADD to Cart, que é adição ao carrinho. Initiate Checkout, tem o purchase tem carrinho abandonado, então tem N eventos, tá galera? Então o Pixel nada mais é que é isso, ele aprende com os eventos que tem na sua página. Então assim, a partir de agora vai ser um pouquinho mais difícil otimizar. Por quê? Porque imagina assim, se a cada sete, é que nem, a nossa janela é de sete dias, se fazer conversão durante sete dias, o nosso, o nosso conjunto e o Pixel ele fica mais otimizado, então ele acaba é, vendendo muito mais. Se leva 48 horas, vamos, vamos supor que você fez 40 vendas durante 6 dias e no sétimo dia você fez as 10 vendas. Porém, essas 10 vendas o Facebook ele acabou atrasando e não entregando no prazo de 7 dias para fechar aquele conjunto ali que ele fala que durante é, 7 dias você tem que ter 50 eventos para otimizar. Então, nesse caso, galera... Imagine que falta seja apenas 10 vendas, mas o Facebook acabou atrasando aqueles dados para você e acaba não otimizando, tá galera? Então a gente vai ter que saber lidar muito bem com esse mercado de agora, por causa disso, tá galera? Porque o Facebook em qualquer evento, tá lá bem explícito, se vocês lerem, eles podem levar até 48 horas. Então a gente tem que trabalhar muito, mas muito bem em relação a isso, tá galera? Porque é, muita gente já fez compra, eu mesmo teve campanhas minhas que eu dupliquei ali em 7, 8 vezes para começar a testar público diferente e algumas campanhas começou a entregar na hora, tinha a NJ Checkout, já me mostrava, outras campanhas saíram vendas, eu pausei a campanha, no outro dia foi marcado que tinha saído venda ali. Se eu pelo menos soubesse que aquela campanha tinha saído venda, eu não tinha pausado, tá galera? Então assim... É um, é um trabalho novo que a gente vai ter que desenvolver ao longo dessa jornada agora, depois dessa atualização. Não tem como mais. Não tem como mais a gente, é, como que eu posso explicar, trabalhar no nicho, é, no modelo antigo. Agora a gente vai ter que trabalhar no modelo novo. E a partir de agora a gente vai ter que melhorar cada vez mais e mais e mais e mais, tá galera? Não adianta querer reclamar, não adianta, putz velho, eu era feliz e não sabia. Então assim, não adianta chorar pelo leite derramado. Agora o que a gente tem que fazer é se adaptar, tá galera? Se adaptar novo no novo mercado, ir pra cima e bora. Porque assim, quanto mais a gente tá no campo de batalha, mais a gente sabe, mais a gente sabe pra onde ir. E uma coisa, uma dica que eu dou pra vocês, galera, não dependa de ninguém. Galera, se você está com a campanha ali rodando e tá meia ruim, ou se tá meia boa, duplica, é, pausa a campanha. Não fica de, dependendo de ninguém, porque sempre que você fica dependendo, você não, não avança, galera, não, não se desenvolve. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, não dependa de ninguém. As dicas que eu tô passando aqui, mete né, o. É, o pé no gato e, e vai pra cima, galera. Não, não tem erro. Velho, você só vai aprender errando. Se você não errar, você não vai aprender. Então assim galera, pau no gato, as dicas que eu tô aprendendo aqui, é, as dicas que eu tô passando para vocês aqui, eu tô mais aprendendo com elas porque eu tenho que saber realmente é, ver o que, que eu tô aprendendo para passar o certo para vocês aqui, tá galera? Não, não adianta, a gente tem que sempre estar tá no campo de batalha, se a gente estiver regu na, na reguarda ali ou na defensiva, a gente nunca vai avançar, nunca vai ter um objetivo maior do que aquele que você tá ali atual, então sempre é, procura sempre avançar, procura sempre fazer algo melhor ali onde você tá no seu trabalho mesmo ou aqui no Facebook, nas suas campanhas de anúncio em geral, tá galera? Se esse vídeo fez algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Hein?